Olá, pessoal! Tudo bem? Viemos a alguns vídeos trazendo o fundamento do que a rotação tridimensional vem tentando representar. E aqui, vamos falar sobre como calcular ela. A rotação tridimensional é algo que você calcula tendo um campo vetorial tridimensional. E Sendo assim, você pega como entrada um ponto tridimensional e a saída vai ser um vetor tridimensional. E É comum escrever os componentes dessa função como P q e r. E cada um desses é uma função de escala, ou valor, que pega o um ponto tridimensional e traz como saída um número. Então, será o mesmo ponto com as coordenadas x, y e z. Assim, quando você tem um campo tridimensional como esse, a imagem que você deve ter em mente é de algo como isso, onde cada ponto no espaço tridimensional tem um vetor anexado. E quando olhamos esse campo, vemos que tem muita coisa acontecendo, realmente. Mas, em princípio, o que realmente acontece é que cada ponto no espaço está associado com um vetor. O ponto no espaço é a entrada e o vetor é a saída. Você simplesmente está grudando eles. E, naturalmente, entre três dimensões de entrada e três dimensões de saída, temos seis dimensões. E a imagem que você tem acaba ficando bem bagunçada sobre isso tudo. Mas, de qualquer forma, a questão aqui é como calcular esse vetor de rotação que viemos falando. Escrevemos aqui como rotação da sua função de valor. E como lembrei de rápido do que isso deve ser, você tem algum tipo de fluxo fluido induzido por esse campo vetorial, onde você está imaginando ar fluindo com cada vetor. E o que você quer é uma função que diga, dado qualquer ponto, a rotação induzida pelo fluxo de fluido ao redor do ponto. E pela rotação ser descrita com um vetor tridimensional, você está esperando que isso tenha um valor vetorial, e isso será igual a um vetor de saída. E Caso isso não faça sentido para você ou pareça meio confuso, talvez seja legal você dar uma olhada no vídeo que ensina como representar a rotação tridimensional com um vetor. Mas, pois bem, o que você vai ter aqui é algo que pega as entradas x, y e z. Ele pega um ponto tridimensional e traz como saída um vetor descrevendo a rotação e temos uma notação que ajuda bastante quando calculamos isso. Você pega a nabla, aquele triângulo de cabeça para baixo que foi utilizado em divergência e gradiente, e você imagina pegando o produto vetorial entre isso e o seu vetor. E, como lembrete, você imagina essa nabla como um vetor contendo operadores de diferencial parcial. E é o tipo de coisa que, quando você pensa alto, parece um pouco extravagante, um vetor cheio de operadores de diferencial parcial. Porém, no final das contas, só vamos escrever um monte de símbolos. Essa parcial parcial x é algo que você quer levar para uma função multivariável, e isso vai te dizer a sua derivada parcial. De forma mais rígida, isso realmente não faz sentido algum, porque como o vetor vai conter esses operadores de diferencial parcial? O ponto é, essa série de movimentos simbólicos aqui são úteis para nos ajudar com tudo, porque quando você está multiplicando eles por algo, não é realmente multiplicação. Você vai dar para eles uma função multivariável, como p, q ou r, os componentes de função do nosso campo vetorial, e calcular isso. E como um aquecimento, vamos ver o que iria aparecer caso fosse em duas dimensões, onde já sabemos a fórmula para rotação bidimensional. O que iria parecer seria... bom, Você tem uma menor, mais bidimensional, assim sendo somente parcial, parcial x e parcial, parcial y. Esse é o operador del. Você vai pegar o produto vetorial entre eles e o vetor bidimensional, que é somente as funções p e q. Neste caso, p e q seriam somente funções de x e y. E por esse lado, temos um campo vetorial bidimensional, que estamos dizendo que p e y são funções de escala ou de valor com uma entrada bidimensional. Porém, por aqui, também estamos utilizando p e q para representar com uma entrada tridimensional. Então, você deve pensar neles aqui separadamente, mas é comum usar os mesmos nomes. E vamos mover aqui um pouco para representar melhor o ponto mais complicado. Quando você calcula algo como isso, o produto vetorial, você geralmente pensa como se ele estivesse pegando esses componentes diagonais e multiplicando eles. Então, aqui será nossa parcial parcial x multiplicada com q. Então, você subtrai esse componente diagonal aqui, parcial parcial y, você precisa da parcial parcial y de p, e é isso que você está subtraindo. Então, a parcial parcial y de p, somente a derivada parcial da função p em relação a y. E eu realmente espero que isso seja algo que você reconheça, pois essa é a rotação bidimensional, algo que já trabalhamos a lógica sobre. E eu quero que isso seja além de uma fórmula para você, algo que te tranquilize nesse momento, pois quando você pega o operador del, o símbolo nabla, e faz o produto vetorial com o valor da função, isso vai te dar um sentido de rotação. E agora, quando fazemos isso com um caso tridimensional, iremos pegar o produto vetorial tridimensional entre essa coisa vetorial e a função tridimensional. E se você não consegue seguir com facilidade ou tem muita dificuldade em calcular ou interpretar o produto vetorial, pode ser um momento legal para ver nossos vídeos que tratam disso, onde é elaborada a lógica sobre, explicando o que é e como calcular. E isto por quê? A partir deste ponto, eu vou assumir que você sabe como calcular o produto vetorial, pois fazemos isso num contexto meio absurdo de operadores de diferencial parcial e funções. Então, é importante ter essa base. E o um jeito de calcular algo como isso é você construir uma determinante. Vamos um pouco mais embaixo aqui. Uma determinante de uma certa matriz 3 por 3. A filha de cima são todas as unidades vetoriais em várias direções no espaço tridimensional. Então, esse i, j e k. i representa a unidade vetorial da direção x. Então, i seria igual a... bem, O componente x é 1, mas os outros componentes são zero. De forma semelhante, j e k representam unidades vetoriais, mas na direção y e z. E, novamente, se não faz muito sentido do porquê estamos colocando eles aqui ou tem dúvidas do que vou fazer, é realmente o ideal ver o um vídeo sobre o produto vetorial. Mas, enfim, colocamos esses na fileira de cima como vetores. E colocar os vetores dentro de uma matriz é o truque notacional para calcular o produto vetorial. Então, vamos pegar o primeiro vetor, no qual estamos calculando o produto vetorial, e colocar os seus componentes na próxima fileira. E vai aparecer desse jeito, com a próxima fileira tendo uma parcial, parcial x, depois o segundo componente e o terceiro componente, z, a parcial z. Na última fileira, você coloca o segundo vetor, que neste caso é um vetor com função de valor p, q e r. p, que é uma função multivariável, q e r. Primeiro, é legal voltar um pouco atrás e olhar para isso. Isso tudo é uma coisa bem absurda, porque quando se fala sobre matrizes e pegar a determinante, todos os componentes são números, porque você está multiplicando números juntos. Mas aqui temos um truque notacional em cima de um truque notacional. Uma das fileiras são vetores, uma das fileiras são operadores de diferencial parcial, e o último, cada um desses, são uma função multivariável. Isso aqui parece algo absurdo, complicado, bem longe de uma matriz cheia de números, mas é uma matriz bem útil para calcular aqui. E se você for pelo processo de calcular essa determinante e pensar no significado, o que vai vir vai ser a fórmula para a rotação tridimensional. Para evitar o risco de alongar muito, vamos terminar por aqui. Porém, isso vai ser continuado no próximo vídeo. E é isso, pessoal! Eu espero que tenham entendido e até a próxima!